Tudo começou no momento que eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho e eu comecei como auxiliar geral e aí eu avi, percebi que não tinha como é, eu poder crescer na carreira se não através do estudo, porque é, a pessoa que tem limitação é um pouco mais difícil de ser percebido. Eu tinha vontade de aprender e uma coisa que a minha mãe sempre disse, estudo, tu tem que estudar. Só que eu sempre encontrei dificuldade para concluir a prova do vestibular. E aí surgiu a FSG. Eu vou expor o meu problema e se a faculdade quiser que eu seja aluno dela, ela vai me atender de uma outra maneira. E foi isso que aconteceu. Foi aprovado, chamei a coordenadora e nós sentamos uh, e falamos, olha, a minha necessidade é assim, que os professores tentem usar muito mais... A, a fala para passar matéria do que escrito no quadro. Todo mundo se sentiu assim um pouco receoso. É normal, tá? As pessoas não estão acostumadas a conviver é, com o diferente. Mas eles estavam abertos. Isso que foi bacana. Ninguém de Torregas, vamos construir alguma coisa juntos. Oh, o que que tu precisa e o que que a gente pode oferecer? Algumas li, algumas literaturas não se tinha, né? Então, alguns conceitos eu tinha que ter. Então, ah, vamos criar o PAD para poder dar um suporte melhor para ele ou para que ele possa ter um espaço onde tem um computador acessível para ele navegar, para ele tentar buscar, para ele poder conseguir acompanhar a turma. Eu, eu me sinto contente porque, é, fazendo, sendo parte dessa classe de deficientes, eu pude deixar um legado bacana e outros vieram, né? Que, que bom que a faculdade viu que dava jeito, que tinha como. Precisava ser feito algum esforço, precisava. Mas ela viu que não era assim uma coisa tão exorbitante, não. Ah, não vai, vai, vai ter muita despesa, não. É só o desejo de querer incluir. Eu acho que a sociedade precisa disso, né? O desejo de querer incluir. O que eu começo, eu nunca desisto. A vida é uma prova de obstáculos, e estudar, além de você estar superando os seus obstáculos, tu pode ter um resultado muito bacana no final desse trajeto, então é, a educação nunca é demais, quanto mais você sabe, mais você quer saber. Meu nome é Alexandre, é, Sou ingresso da FSG, me formei em administração com habilitação em marketing no ano de 2008.